É convidada neste 18 de 20 Susana Coroado, Presidente da Associação Transparência e Integridade. Muito boa tarde. Estamos ainda à espera das eventuais medidas de coação, mas eu começava por lhe pedir um comentário a esta investigação que ontem ficámos a conhecer. Boa tarde, obrigada pelo convite. Bom, esta é uma investigação que no fundo uh, junta todos os ingredientes uh, clássicos e que nós já temos visto noutras, uh, noutras histórias, como a história de João Brar da semana passada, a história de Isabel dos Santos e do Andalix. Esses ingredientes basicamente são a proximidade à banca e ao, e ao poder político, uh, negócios Uh, obscuros, cascatas de empresas offshore, uh, uh, muito, muito aquilo que seria que normalmente se chama de uh, planeamento fiscal, eu até, até me admira que ainda não tenha vindo alguém dizer que, que isto é tudo legal, é só uma questão de, de planeamento fiscal quando uh, geralmente é de, é de fraude ou de evasão fiscal, uh, o envolvimento de inúmeros uh, intermediários Uh, incluindo advogados, e, e também um excelente plano de, de comunicação. O Luís Felipe Vieira não era o único, também tivemos isso uh, com, com o João Brardo e, e, e com outros. Uh, a presença constante em, em, em eventos, em programas de televisão, fotos com, com responsáveis uh, políticos e, e, e empresários... Portanto, uma, uma campanha de, de branqueamento da própria imagem uh, destas pessoas uh, para, para as legitimar e, e, de certa forma, proteger uh, e aumentar também os, o, os seus contactos uh, com, com, com outras redes da, da sociedade. Confirmando-se de alguma forma os crimes de que, de que são suspeitos uh, num futuro, estamos aqui a colocar um cenário hipotético, podemos também olhar para aquilo que é a responsabilidade dos uh, reguladores, uh, uh, falham aqui também alguma situação na eventualidade de se confirmarem os crimes? Bom, a lei de branqueamento de capitais impõe obrigações a vários reguladores e a várias entidades, entre elas a agentes desportivos que lidam com a venda e a aquisição de passes uhum. de jogadores. Uh, portanto, também, também todas estas uh, transferências uh, e estas passagens de, entre empresas uh, têm que estar sob a alçada de, de vários reguladores. E muitas vezes o problema é esse: é como estão sob a alçada de vários reguladores, uh, ninguém assume uh, responsabilidades. Mas também é verdade que uh, a CMVM uh, aqui teve, uh, teve um papel. Outra coisa fundamental e que ainda está muito incipiente é a questão do registro do beneficiário efetivo. Ou seja, com estas, com estas cascatas de empresas offshore, mas que na realidade operam e fazem negócios aqui em Portugal, é preciso saber quem são os verdadeiros donos destas empresas. Não basta dizer que se faz uma transferência da empresa A para a empresa B e que a empresa B é decidida pela empresa X e Y, portanto ficamos contentes com isto. Tem que se perceber exatamente quem são as pessoas naturais, quem são os indivíduos que estão por por trás de todas estas empresas. E isto faz-se através do, do registro central de beneficiário efetivo. Em Portugal esse registro já existe, por imposição europeia, mas uh, está ainda de, no, num estado muito incipiente, uh, ainda não há... Não há registro de todos os beneficiários efetivos. O software, a plataforma, também não é propriamente muito amiga do utilizador e, portanto, ainda temos aqui muito para trabalhar nesta área. Se olharmos para o futebol à escala mundial e centrado nesses negócios em cascata, há alguma coisa que possa ser feita para que exista mais transparência nestes negócios que mexem com muitos milhões? Bom, tanto a, a União Europeia, nestas diretivas de, de combate ao branqueamento de capitais, como o, o Grupo de Ação de Integridade Financeira, o, o Gafi. Há muito tempo que uh, identificaram uh, o futebol como uma área de risco. Eh, e, portanto, aqui os riscos são tantos e em tantas dimensões que uh, é preciso uma, uma resposta uh, em conjunto. Não há, não há propriamente respostas uh, simples e soluções uh, simples. Uh, mas, obviamente, que há possibilidades de, de mitigar uh, estes riscos. Uma delas é, precisamente, haver um maior controlo sobre uh, sobre estas uh, transferências uh, todas perceber exatamente uh -huh. uh, para onde é que é, é que vai o dinheiro uh, haver maior a maior controle a maior uh, trans, uh, transparência na na, na governação Uh, dos clubes de, de, de futebol, mas, por outro lado, como nós vimos, a própria FIFA e a própria UEFA não são propriamente uh, organizações uh, uh, muito transparentes e muito íntegras, também já estiveram envolvidas uhum. em vários casos de, de, de corrupção, uh, portanto, uh, também não há liderança uh, nesta área. Olhando para, não só apenas para este caso, que envolve o Luís Felipe Vieira, mas também para o Desobrar, como referiu, e até nesta investigação recente aos negócios da EDP, vemos aqui o Ministério Público envolvido, também a autoridade tributária. Pergunto-me naquilo que é a perceção que os cidadãos têm destes negócios, se de alguma forma aquilo que foram as comissões de inquérito no Parlamento ajudaram a que os cidadãos tenham uma perceção mais real daquilo que está a ter investigado. Bom, ainda não há estudos uh, de opinião que, que tenham seguido uh, já estes, estes casos, portanto é difícil uh, avaliar exatamente o que é que, um, o que, é que os cidadãos sentem uh, uh, ou percepcionam uh, relativamente a estes casos. Mas, de facto, acho que uh, naquilo que foi a opinião publicada e as reações que houve depois das, uh, das audições nas comissões de inquérito, acho que uh, pelo menos a opinião pública uh, ficou mais informada sobre uh, como é que estas pessoas uh, chegam uh, a estes cargos, uh, como é que de repente aparecem na sociedade e aparecem em todo lado, a quem é que servem? Uhum. Uh, e, e, e ao mesmo tempo porque é que no fim são os contribuintes que, que pagam uh, as contas e os e os desmandos destes negócios uh, e da banca no passado foi muito crítica relativamente ao facto do primeiro-ministro integrar se à comissão de honra do Luís Felipe Vieira uh, a lei pode travar estas estas situações ou deveria travá-las bem mas na altura uh avisámos que o apoio de, uh, do Primeiro-Ministro uh, ao candidato à liderança do, do Benfica, Luís Filipe Vieira, uh, na nossa opinião violava o, o código de, de conduta do Governo, que não sendo lei, uh, é, uma, é uma regra uh, de conduta que o próprio Governo uh, instituiu e, e, e da qual o Primeiro-Ministro é, é o último garante portanto na altura até até fomos criticados porque dava a sensação que estávamos a criticar uh, o Benfica quando não era de todo o caso e aqui também também revela que durante muito tempo a figura do Luís Felipe Vieira se confundiu com uh, com o Benfica, uh, enfim. Si. Uh, mas precisamente uh, nós criticámos porque uh, revelava falta de imparcialidade uh, por parte de um, de um membro do, do governo. Uh, quebrava o, também o, o, o dever de não favoritismo, havia aqui um, um, um conflito de interesses e depois há também uma questão de imagem e de, e de reputação. Já havia várias suspeitas uh, sobre Luís Felipe Vieira uh, na altura e portanto uh, numa altura em que até o governo estava a, a preparar, a ultimar a estratégia nacional de combate à corrupção uh, era, era uma imagem contraditória, era uma mensagem contraditória que o primeiro-ministro dava uh, em apoiar o Luís Felipe Vieira e citando para o primeiro-ministro membro do Governo, não se pode esquecer que é sempre membro do Governo mesmo assentado à mesa das planas. José Ana agradeço-lhe a presença neste jornal. Muito